Dando continuidade, aí vem a introdução do TCC. Opa, Luiz, seja bem-vindo, boa tarde. A introdução do TCC. A introdução do TCC, é, para quem está analisando, primeiro vem né, a capa, os elementos pré-textuais tal, e sumário, né, depois do sumário vem a introdução. Então, para o leitor, é uma das primeiras coisas que ele vai ler. Para o escritor, eu, tá? isso é uma particularidade, muitos outros professores discordam, e aí é uma questão particular, mas eu costumo escrever a introdução depois que eu escrevo os resultados finais, não a conclusão, tá? os resultados, a discussão. Geralmente eu, quando eu vou escrever algum trabalho, algum artigo, eu... Eu até faço um rascunho da introdução, porque a introdução é muito parecida com o projeto. Tá? A introdução é muito parecida com o projeto. Os elementos do projeto, eles são transportados para a introdução dentro de uma redação, obviamente. Então, geralmente, eu coloco ali os tópicos do que eu vou escrever, escrevo a fundamentação teórica, a metodologia, apresento, analiso, discuto, resultados, e aí, depois que eu faço isso, escrevo a conclusão, ou eu escrevo a introdução, aí depende do meu bom humor, não é uma questão de método, não é uma questão de técnica, mas é uma forma de se organizar, cada um se organiza de uma maneira. Né? Por que, que eu gosto de escrever a introdução por último? Porque está tudo na minha cabeça, está mais claro, eu já passei pela teoria, já passei, né? eu já peguei o projeto, já, faz, já, coloquei, ali a, a, já coloquei ali a teoria, né? então aí eu vou escrever a introdução. A introdução do seu trabalho é a abertura. Por ser uma abertura, então, ela precisa ser bem escrita, precisa ser uma escrita agradável, atraente, porque é o primeiro contato que o leitor vai ter. Então, você não vai sair metendo um monte de citação na introdução. Né? Você vai apresentar o seu trabalho. Você vai apresentar, falar sobre o que ele se trata. Né? Então... É a gente faz uso do projeto de pesquisa, né, que eu já coloquei aqui, uh, falar sobre o que se trata, peraí, deixa eu só eliminar isso daqui. Então, a quantidade de páginas da introdução vai depender da complexidade do trabalho, você pode ter uma introdução de 10 páginas? Pode. Se o seu TCC, a sua dissertação tiver lá 100, 150, 200 páginas, pode, você pode ter 10 páginas de introdução. Agora, se o seu TCC tem 40 páginas de texto, então, uma introdução de duas páginas está excelente. Tá? Então, não, não vai fazer uma introdução de 20 páginas para um TCC de 40. Você tá? não, não pode fazer isso. Tem que ter uma, uma organização ali. Então, num, num TCC de 30, 40 páginas, duas, três páginas de introdução está excelente. Você não vai enrolar, você vai explicar... O que, que tem no seu trabalho. Bom, procure fazer uma boa descrição do tema, explicando do que se trata o seu trabalho, logo na introdução do TCC, sem dúvida. Você vai descrever, você vai apresentar o seu tema para o leitor. Não faça citações curtas ou longas, nem diretas, nem indiretas. Você pode apresentar esses autores, mas não, agora que eu vi aqui, ó, até a. Até foi o comentário aqui do professor Oswaldo, do Pijão, se pode fazer introdução na citação. ou se pode fazer citação na introdução, não é recomendável, não faça. Né? Edilene diz o seguinte, irei apresentar meu TCC dia 29, opa, espero passar e tirar uma nota muito boa, sem dúvida alguma, né? sem dúvida alguma. Faça esse checklist no seu trabalho, e sem dúvida você vai fazer uma... Uma excelente apresentação. Então, não faça citações, é, procure escrever em terceira pessoa, tá? Então, não escreva em primeira, tipo, eu fiz, eu levantei, eu analisei. Por quê? Porque esse trabalho, no mínimo, é em dupla. Você e seu orientador, tá? Então, ou você escreve, nós observamos, né? ou você escreve foi observado, ou você escreve em segunda pessoa no plural, ou em terceira pessoa, mas jamais em primeira, tá? porque você não está fazendo o seu trabalho sozinho, você está fazendo ele com o seu orientador, tudo bem? Isso vale para o seu trabalho inteiro, não só para a introdução. A presente discute, discuta o problema da sua pesquisa, né? então você, você vai colocar ali em um ou dois parágrafos, ou três, né? a... Ah, qual é o problema que você está analisando, então, toda pesquisa tem um problema, você já colocou esse problema na sua, no seu projeto, e na introdução, você vai apresentar e vai discutir né, esse problema que você está pesquisando. E a sua motivação, o que lhe motivou a escolher esse tema para o seu TCC? A motivação e o problema, geralmente, eles estão juntos, porque o que nos motiva a pesquisar alguma coisa, é justamente o problema que deu origem à nossa pesquisa. Apresenta e discuta os objetivos geral e específicos na introdução do seu PCC. Uh, no projeto, nós colocamos esse tópico, não é? Então, objetivo geral, compreender quais são os problemas, etc, etc. Objetivos específicos, analisar, uh, comparar, Descrever, pesquisar, interpretar. Então, nós colocamos em tópico. Na introdução, nós vamos colocar em formato de texto. Você pode separar até por ponto e vírgula os objetivos específicos, né? mas você vai apresentar e discutir né, esses objetivos específicos na introdução do seu trabalho. Quais são os principais conceitos que o seu trabalho apresenta, então não faça em forma de lista, é tudo um é uh, é texto corrido, né? é tudo um texto argumentativo que você está explicando. Então, quais são os principais trabalhos, que, ou, os principais uh, conceitos que o seu trabalho vai descrever? Então, por exemplo, se eu pegar a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado, Eu trabalhei com neotectônica, então eu expliquei o que é neotectônica. Eu trabalhei com paleossismologia, eu trabalhei com fluviomorfometria. Então, todos esses conceitos que fizeram parte do meu trabalho, eu expliquei para que o leitor soubesse o que são esses conceitos, para que quando ele estivesse lendo o trabalho, eu não precisaria estar repetindo né, esse, esses conceitos. Bom apresente e organize as hipóteses do seu trabalho. Então, quais são as hipóteses, lembra do projeto de pesquisa? Então, isso você está explicando. Quais são as hipóteses, qual é a justificativa, a relevância social e acadêmica, eu acabei de falar que isso vai na conclusão também, e discuta rapidamente a metodologia da pesquisa. Você vai ter um capítulo só para a metodologia da pesquisa, mas apresente este trabalho, fez uso da pesquisa quantitativa, qualitativa, é uma pesquisa descritiva, é uma pesquisa analítica, tá? Qual é a metodologia da sua pesquisa? E aqui, no 13, apresente ao leitor o que será encontrado no seu TCC. Então, para isso, o primeiro capítulo trata sobre os conceitos gerais, o segundo capítulo faz a revisão da literatura numa perspectiva histórica. O quarto capítulo apresenta a metodologia em que se discute os, os procedimentos teóricos, metodológicos. O quinto capítulo traz a... Análise sobre os resultados, apresentação de gráficos, mapas, tabelas, por fim, a conclusão, apresento, o desfecho desse trabalho, sugerindo novas possibilidades de pesquisa. Ah, então, o que, que o leitor vai encontrar no decorrer do seu trabalho.